Eu falei, no rimou com o Pedro Trix, tubarão rimando, eu também nunca vi. Uh! Uh! Nunca viu, mas sempre lembrou. Por isso agora eu te mato no trap, no drill. Agora na fala pro flow. Falou de isca, a sua rima em batalha da aldeia. Judas Iscariote, sai fora da santa ceia. Uh! Uh!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 sem, sem maldade Se eu tiver que responder Seguro meu o meu B.O Porque meu parceiro Essa é a corrida E sua cabeça é degrau pro pódio De mim você sente dó Depois que eu te bater Você vai sentir ódio é. Mas agora é o do seu fim Só que eu nunca sou intacto, Falou de ódio Nunca faltou para mim Mas agora eu falo a verdade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 Jutsu de tu tomando no cu na frente de todo mundo. É, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Vamos lá! Independente, mas aqui não vai ter jutsu. Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo. Essa aqui é a parada, seu otário. E eu faço somente igual cachoeira, pois faço descer ao contrário. E parece o desenho do pica-pau. Você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando. Uau!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 o Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha verdades. Já a verdade é tudo verso momentâneo. Vamos agora ver o Otário tomando um pau no replay instantâneo. Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou!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 Eu matei o monstro da leste, É a do monstro da norte. que você não vai matar! É bom você acordar! Se ponha no seu lugar! Eu prefiro uma cota! Faço elas pra empilhar! Você empilha a corpo! É a polícia militar! <risos> Rima, eu não te mando pra vala Sou um guerreiro da guerra Te mando pra Valhalla é pra Valhalla E lá dentro de Aquana com certeza é bola Parceiro, você não entende Por isso que é seu legado Você que não me surpreende Dentro desse solto, você dorme e fica deitado uh!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 Você fala até de polícia Só que na partida não é ligeiro Toma então, cuidado com aquilo que você fala Você acha que só sua mãe que fez o filho maloqueiro Com certeza não, tô ligado Eu não sou maloqueiro e nem sou malandro Eu só não sou bobo não Tá ligado? Você falou que não é polícia Não entendi a contradição Então por que você começou o segundo round gritando E mandando o Prado deitar no chão?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 Você aqui na humildade. Você mandou eu correr quando levantar. Então vamos cinco minutos sem perder a amizade.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 rimo sério, rimo brincando, é o meu jeito, cuzão Cês tem que acordar, eu só não pago de palhaço Eu não sou malandrão, só sou bom no que eu faço E tá ligado que vocês não arrumam nada Enquanto eu rimo sério, vocês brincam de palhaçada Só ah. uma ênfase no final das palavras acha que é o cara que se treme, sem maldade, pai Eu vim pra fazer valeu, suor, tudo que você faz que é bom Pode ir pra, que eu sou melhor O básico é o mesmo jogo de reclamar Do jeito que eu rimo, da maneira de entregar Parceiro! Demorou, pra ir de entrega que nem eu. Quem sabe é assim que você vai ganhar. Não, eu não quero entregar que nem você, porque eu não vim pra ser clichê, muito menos pra ser uma cópia. Foda-se o bate, e também foda-se você. Cada um na sua caminhada, eu tô fazendo a minha própria.